Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui ao vivo, né, no canal da, da EGESP, no YouTube. Eu vou dar algumas orientações gerais. Meu nome é Renato Finili eu estou aqui presidindo a Comissão Especial de Transição, a nova lei de licitação do Estado de São Paulo. Estou aqui acompanhado né, de pessoas que vão ser habituês, né, costumeiras, aqui em lives, em webinars em esforços de comunicação nos próximos meses, né? Eu acho que é uma coisa que talvez a gente tivesse bastante, bastante carente, tá? Então, esse webinar, alguns avisos gerais, né? Esse webinar, ele fica gravado aqui no canal da, da EGESP, ele vai ter a duração aproximada de talvez 50 minutos a uma hora, tá? Peço uma participação bastante intensiva, obviamente, aqui no chat, para quem não sabe, ao final do evento, né, nós aqui, a equipe, a gente faz uma extração desse chat no YouTube. A gente tenta tratar as perguntas da melhor forma e dar algum tipo de feedback. Tá? Deixou só. Pronto. Aí sim. É, mais uma coisa, né? Se, só os colegas que estão aqui, se puderem mutar, porque dá uma interferência, se puderem né, se mutar, porque eu estou recebendo uma interferência aí do áudio de vocês. Obrigado. Bom, estamos aqui né, na última semana aí de vigência das leis 8666 de 93, 10.520 de 2002, a lei do pregão, e estamos também aqui na última semana de uma lei que São Paulo quase não usa, né? que é o artigo 1º ao 47A do RDC. Nos últimas, nas últimas semanas, a gente fez alguns esforços de comunicação aqui no, no YouTube, inclusive. Tem um webinar, né? vou pedir depois para deixarem aqui o link, de qualquer forma está no canal da IGESP no YouTube. Vou pedir para deixarem só o, o link mais fácil, que diz respeito ao marco temporal de transição. Então, de uma maneira muito objetiva, Caso todo mundo, e eu entendo, tá? Aqui pode ser um pressuposto equivocado meu, mas eu, eu vou partir dessa premissa que grande parte das 610 pessoas, e eu vou fazer um adendo agora, por favor, pegue dois, três minutos do seu tempo agora, mande isso daí para algum colega seu, para algum outro órgão, uma, né, que seja uma universidade, uma alta aqui, qualquer um, qualquer um aí, né, do estado de São Paulo, porque são informações bastante relevantes e eu esperava aqui mais ou menos o mesmo público do primeiro webinar, cerca de mil pessoas aqui assistindo, tá? É importante. Então, nós fizemos já dois esforços de comunicação e o primeiro esforço de comunicação diz respeito a um decreto que saiu nos últimos dias aqui, que foi sobre o marco temporal de transição. Então, em síntese, se você, órgão ou entidade, faz... Vai fazer a opção já no curso de um processo protocolizado e já com a fase preparatória iniciada até sexta-feira. Agora, sim, até sexta. Hoje é terça, temos aí mais três dias e meio, né? Para isso, você vai poder fazer a opção, solicitar pelo regime jurídico que tá morrendo, tá? Já tá respirando por aparelho. E essa decisão, essa opção, né? Uma vez feita, você vai poder seguir o curso, não é mal, desse processo, publicando seu edital, seu aviso de condição direta, até o dia 29 de dezembro. Renato, você não pode ter dia 31 de dezembro, porque simplesmente é o final de semana. tá? Dia 29 é uma sexta-feira. Mas é a mesma regra para quem, eventualmente, estava mais antenado aí, né, no que aconteceu nesse mundo, então, né? Aí talvez caótico de licitações nos últimos tempos, mas está estritamente alinhado com a decisão que saiu do plenário do Tribunal de Contas da União já na semana passada. Tudo bem? Então, de agora em diante, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dar algumas orientações para esses três dias e meio. Na verdade, não são novas, tá? É só um reforço de orientação, mas em especial esse webinar aqui ele se dedica a aclarar um decreto e a interpretar e a explicar um decreto que saiu hoje, tá? hoje, que vai versar sobre a adoção transitória e medidas de gestão transitória, tanto em aspectos normativos quanto em aspectos de uso de sistemas de TIC para capitanear, para executar as contratações aqui do Estado. É, ao longo da minha explanação, também, eu vou passando a palavra aí para os nossos colegas, né, que estão me acompanhando. Então, eu espero que todos estejam vendo aqui a minha tela, sim, estão. Vamos começar, tá? Maneira aqui super objetiva. Por favor, né, aos colegas aqui que estão né, me acompanhando, Denis, Rita, Luciana, Fabrício, Célia, todo mundo, se tiver alguma. Eu, quando eu. eu Compartilha a minha tela eu não consigo ver o chat no YouTube. Então, se tiver, eu peço que vocês vão respondendo dentro do possível o chat, mas se tiver alguma pergunta, façam uma intervenção aqui em mim fala, Renato, perguntaram isso, e aí para eu tentar aclarar junto com vocês. Bom, esse é o decreto que saiu hoje, tá? O 67608, e é sobre ele que eu e os colegas aqui a gente vai se dedicar. Só que, no entanto... Nesse momento, e para quem viu o webinar passado, a gente tocou nessas cinco dimensões que são minimamente necessárias para o Estado de São Paulo estar tá bem, tá bem na fita para essa transição. Regulamentação, sistemas, pessoas, estrutura e processos. Na semana passada, se eu não me engano, foi semana retrasada, na verdade, né a gente falou sobre o timing processual, tá? que foi tocado no decreto 67570 então vamos lá hoje eu falo sobre a transição e são informações essenciais para segunda-feira em diante tá segunda-feira que vem em diante no entanto galera de uma maneira muito clara para vocês o foco de hoje de todo mundo né para evitar qualquer tipo de solução de continuidade logística é identificar as demandas para o ano corrente, em especial, né, com foco nas demandas via registro de preços e, eventualmente, novos credenciamentos. Tá? Uma vez que você identificou esses processos, Sugestão aqui é abrir formalmente esses processos, iniciar a fase preparatória. Tem um outro vídeo aqui hospedado no canal da EGESP que dá o passo a passo. Tem um modelo para você baixar. Já para colocar um DFD no começo. Renato, o que é DFD? É um tal de documento de formalização de demanda. Pode ter outro nome. uma solicitação de demanda é um formulário simples. Só para caracterizar que a fase preparatória foi iniciada. O nome DFD, e desculpa se eu estou indo um pouquinho mais a fundo nisso, na verdade, as leis antigas, elas não exigem DFD para nada, tudo bem? Mas, ainda assim, foi colocado, olha, é um formulário, que às vezes você vai fazer isso aí numa página, alguma coisa assim, e depois tem que ter uma decisão da autoridade competente, dizendo o seguinte, olha, esses processos todos aqui, eles vão ser licitados, pela 866, pela 10,520. Por que, que eu estou falando isso né, com bastante ênfase? Primeiro, se você não faz isso daí, segunda-feira pode ser que a sua carruagem vá virar abóbora e não dá para voltar no tempo, infelizmente. Então, você deixa de ter a prerrogativa de optar. Agora, fiz as opções, consegui protocolizar aí, cara, com 60 processos, consegui ver bem tudo que está vencendo de risco de preço, tudo, consegui protocolizar, fiz a minha opção. No futuro, poxa, chegou aí maio, cara, eu já estou bem na nova lei, já tem uma estrutura boa aqui no Estado, o sistema já está correndo macio, está tudo tranquilo, poxa, eu vou para a nova lei, porque a nova lei realmente tem funcionalidades, previsões, remédios, muito melhores que as leis anacrônicas, né, que estão morrendo. Agora, você vai ter a possibilidade de fazer essa opção. Então, vou sair aqui da minha tela, mesmo que eu demore um pouquinho mais depois para resgatar, justamente para isso. Agora, parem, parem e façam esse levantamento. É, e desculpa, né? Assim, é, é, aqui acaba sendo... Eu estou... Ainda me ambientando, tudo, e provavelmente todo mundo está se ambientando a mim também. Então, aqui o papo é extremamente reto. Galera, nós, falo de mim, tá? Para se assim, ninguém quiser sentir aqui, pisando no meu sapato, assim, olha, cara, a gente não conseguiu se organizar tão bem, assim, tudo, tudo, tudo, foi no Brasil, tá? Em dois anos. Não é em três dias e meio que você vai conseguir planejar o mundo todo, tá? Então, o risco nesse momento de a gente não conseguir ter esse senso de identificação e etc., é bastante significativo. Então, obviamente, é uma situação indesejada, mas é menos indesejada do que chegar segunda-feira que vem e, ó, você não identificou nada, não abriu nenhum processo, tudo não fez a opção, não colocou no processo, ou de uma maneira geral, como está tá orientado, essa opção, aí provavelmente, né, a sua a sua você vai viver um pouquinho aí, um tempo um pouquinho mais apertado e pode ter um probleminha assim de timing de execução de processos. Tudo bem? Então, a, o que eu falei agora não foi nenhuma novidade, nenhuma novidade, mas é essencial, tá? Porque é o fogo dessa semana segunda-feira que vem e já é um primeiro aviso sim desse webinar segunda-feira que vem estaremos aqui de novo já deixa avisado tá vai ter um novo webinar segunda ou terça aí depois eu vou confirmar aqui né com o Denis com o pessoal da Secretaria segunda ou terça que vem justamente para gente falar assim ó oh, bacana o último MMA morreu tá 10,520 morreu você que fez a opção Lá atrás, você vai poder tocar esses processos pelas leis antigas, é aquele conceito chamado ultratividade, mas e agora? O que a gente vai fazer com a nova lei? Agora, o foco, o foco, né? e talvez uma abordagem mais sistêmica sobre isso, vai ficar para a semana que vem. Por hora, no entanto, é essencial a gente dar uma noção do que vem por aí. E isso tem muito a ver justamente com o decreto que foi publicado hoje, tá? que é, ele vai tocar esse decreto não sobre a vertente de processos, mas sobre duas outras dimensões, que é regulamentação e sistemas. Esse decreto saiu hoje, é o 67608, e ele tem essa estrutura aqui. tá? Ele tem essa, essa estrutura. Primeiro, ele é um decreto sucinto, ele tem sete artigos, os dois últimos artigos são disposições daquele negócio, lá, pô, o secretário né, de gestão pode estabelecer normas adicionais, ele entra em vigor agora e acabou. Então, na verdade, o coração, o core dele, né, ele tem cinco artigos. Do artigo primeiro ao artigo 4 ele está versando sobre aspectos normativos, infralegais. E o artigo 5o, ele vai falar sobre sistemas de TIC, em especial a BEC e o Compras.gov.br. Renato, que Compras.gov é esse? É o Comprasnet, tá? O Comprasnet já tem outro nome já há algum tempo, que é o Compras.gov.br. Beleza? Galera, qualquer coisa vocês me avisam aí no chat, tá? Se tem alguma coisa, com certeza deve ter. Mas depois, qualquer coisa também eu toco. Fala aí, Denis. Só lembrando, lembrar, tem duas, duas, duas perguntas. perguntas. É melhor, você tá, avalia tá, tá. a hora, melhor hora aí de passar. Tá no chatzinho aqui do Teams, mas se você quiser eu passo aqui para você. Quer que eu leio? Pode ler, cara, pode ler. Vamos lá. Então vamos lá. O Danilo Jorge, ele perguntou, ele cita o artigo do nosso decreto e perguntou o órgão pode aderir ao ComprasGov? Tá, e... vou falar. Manda aí, depois eu passo a outra. Não, pode falar outra, pode falar outra. Então, ah, então vamos lá. E o Lucas Coutinho pergunta, a BEC fará a integração com o PNCP? Se sim, quais documentos vão ser enviados automaticamente? Beleza. Ó, para as duas perguntas, segura só um pouquinho que está aqui no aspecto né, didático aqui da, da espiralzinha de conhecimento micro, né? Feita para essa, essa apresentação aqui, tá? Só um pouquinho. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que, que acontece, né, sobre a adoção de normas federais? Bom, não houve até esse momento, até a data de hoje, e essa é uma realidade que vai ser mudada em curtíssimo tempo. A previsão é que, tá, eu, eu sempre coloco um prazo que a gente vai conseguir cumprir. Então, é um prazo sempre a ser encurtado. Mais tardar, começo da semana que vem, normas próprias do Estado já serão editadas. Só que nesse momento, obviamente, né, e para mim a intelecção que o Estado está adotando de soltar normas, né, com mais qualidade e etc, e não um decretão, ele acaba sendo uma medida muito mais racional, como eu já coloquei aqui no webinar passado. Só que nesse momento a gente tem que botar o Estado para rodar, tá? Então o que está sendo feito. Enquanto não houver regulamentação estadual específica sobre, né, a, para a nova lei, excepcionalmente estão sendo adotados os regulamentos do Poder Executivo federal. Tudo bem, então isso daqui é importante. No que couber, no que couber. Então aqui eu vou fazer. Um micro adentro. Ah, Renato, como assim no que couber? Calma, porque vem um artigo segundo que já dá uma concretude nisso. Há outra coisa. Obviamente, eu entendo que o Estado de São Paulo, pela sua representatividade, pelas suas particularidades, tem que expedir regras próprias. Sim, tem que expedir regras próprias. Há normas federais que não tem alguns dispositivos que não são a melhor técnica. Renato, que abuso? Como você... Cara, eu posso falar isso, talvez mais que qualquer um, porque eu escrevi muito das normas federais junto com o André Acha. Eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo tem no AIN de dispensa de licitação, fala que o fracionamento de despesa, ele toma como base, né, o critério do ramo de atividade que está descrito na tabela KNAI. Cara, ninguém no mundo consegue fazer gestão pela tabela nai. Temos a oportunidade em São Paulo de prover uma regulamentação nesse aspecto, por exemplo, muito melhor, muito mais objetiva. Então, não vamos abrir mão de inovar, de trazer realmente regras nossas, regras claras e com segurança jurídica. Agora, nesse momento, a faca está enfiada metade no pescoço. Então, para sair do outro lado, é uma medida transitória, excepcional, em que estão sendo né, adotadas as regras federais. E aqui, no artigo 1 tem um rol, né, talvez as normas principais, não vou colocar aqui, mas é um rol, né, que aqui especialmente quando está no final, ele é um rol exemplificativo. Tá? E aí, já nesse momento, e agradeço mais uma vez, já vou passar a palavra né, aos nossos colegas da, da PGE, foram tocadas especificidades já presentes no estado de São Paulo que não se acoplam bem com os normativos federais. Então, aqui, ó, na aplicação desses status normativos, tem que ser observadas as seguintes condições. E tem oito condições aqui, próprias já do estado de São Paulo, que vão ensejar uma flexibilidade né, na adoção desses regramentos federais. Aqui a gente está falando desde índice de reajuste em estilo estrito, no, no CADTEC, na correção monetária por Mora, hora de pagamento da administração e por aí vai. Para não ficar nada muito redundante, eu queria passar já nesse momento a palavra né, aos colegas aqui que vão ficar cada vez mais também próximos a, a, ao público e a nós, que é a Luciana e o Fabrício, para discorrer sobre esse quesito. Uma satisfação aqui recebê-los, viu, Fabrício e Luciana, a palavra com vocês. Obrigada, Renato. Bom dia a todos, parabenizo primeiramente a escola pela realização desse nosso webinar, que como a gente já falou, é o segundo de muitos. É, a gente vai tratar especificamente, como o Renato já adiantou, do decreto que saiu hoje, que cuida dos regulamentos federais, as licitações e contratações diretas com base na 14133. É importante frisar, como o Renato colocou, que a adoção dessas normas federais ela é transitória, somente enquanto o Estado de São Paulo não expede as, as normas específicas, as normas próprias, e a gente está utilizando para isso uma faculdade que a própria lei concedeu no artigo 187, que fala, que fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução da lei. É, eu acho importante a gente colocar que esse, o, o rol dos artigos colocados no, no artigo 1 essas normativas federais, elas são aplicadas somente para as licitações e contratações diretas, iniciadas com base na 14.133. Então, se a gente for utilizar, como o Renato já adiantou, a opção do decreto 67570, o recente decreto do marco temporal, na é, utilização da 866610520, os regulamentos são os próprios conhecidos dessas duas leis que a gente já, já utiliza normalmente. Então, essas normativas do artigo 1º, que estão relacionadas aqui no nosso decreto publicado hoje, é somente para contratação direta e licitações com base na 14.133. Bom, é, em atendimento às especificidades do Estado de São Paulo, que também já são... É, de hábito, já são de conhecimento de todo mundo que lida com licitações, no artigo 2 a gente traz algumas condições para isso. E a gente, eu vou ler algumas delas, mas eu acho que não, não vão ensejar grandes problemas, porque, como eu falei, é já de conhecimento e de utilização de vocês. E isso sim, para a gente poder fazer essa transição segura, sem grandes alterações é, na, no que é feito já normalmente observando as especificidades do Estado de São Paulo. Então, o inciso primeiro do artigo segundo, ele fala que as exigências, eventuais exigências existentes em regulamento federal ou garantia de execução contratual, elas poderão ser alteradas, é, admitindo ou verificando a especificidade daquela contratação. Para isso, basta a justificativa da autoridade competente. No inciso segundo, é também tradicional o nosso prazo de vencimento das obrigações contratuais, observada a ordem cronológica que é trazida lá no artigo 141 da nova lei, é esse prazo de pagamento em 30 dias, observadas evidentemente as exceções legais, é, que a gente cita aqui, a exceção para pagamento de combustíveis, de passagens aéreas, Uh, no inciso terceiro, a gente fala, da, o artigo traz a questão da correção monetária por atraso de pagamento nos contratos, que é a, a aplicação da avaliação da UFESP, atualizada anualmente com base no decreto 45.490. E por fim, é, o inciso, por fim que o Fabrício vai continuar com os demais incisos, mas o inciso quatro ele traz as, as estipulações, os índices de reajuste de, dos serviços. Então, para os serviços, o que a gente também já utiliza, a fórmula paramétrica IPC-FIP, e para obras e serviços de engenharia, os índices da Secretaria de Fazenda e Planejamento. Pode ser adotado um índice diverso, mais condizente com a realidade de mercado, de acordo com a contratação, com o que, que acontecer no, no processo, naquela determinada contratação. Os demais recisos vão ser tratados a agora para o Fabrício, a quem eu passo a palavra. Obrigada pela atenção. Bom dia. Primeiramente é, eu queria agradecer a, a todos que se encontram aqui é, assistindo a esse webinar. É, agradecer também a, a todos os membros da comissão. Bem, continuando na exposição da Luciana, é, eu vou tratar dos últimos quatro incisos do artigo 2º do decreto que foi publicado hoje. É. Como a Luciana bem expôs, esse artigo, ele, ele trata de particularidades da legislação estadual que precisam ser consideradas quando se adota excepcionalmente transitoriamente aquelas normas federais indicadas no artigo primeiro. O, o quinto inciso, que é o que trata de pesquisas de preço de insumos de serviços de informática, ele resgata uma uma norma específica que regulamenta a contratação direta de serviços da Prodesp, aqui no estado de São Paulo, pela administração é, federal, é, pela administração estadual direta e autarquias. Essa essa norma ela estabelece que a, a, antigamente a Secretaria de Governo, atualmente a secretaria aqui que é a de vinculação da, da Prodesp, que é a Secretaria de Gestão e Governo Digital, ela é responsável por fazer periodicamente pesquisas de mercado e a elaboração de uma tabela de referências de preços a partir dessa pesquisa de mercado, que serve de análise da razoabilidade dos preços propostos pela Prodes para a contratação direta dela, com um fundamento numa disposição que antigamente era é, do artigo 24 da 8666, e na nova lei de licitações um inciso específico do artigo 75. É, para instrução desse processo, então, essa tabela referencial, que é um sistema de custos estadual próprio, ela poderá ser utilizada para análise dessa razoabilidade de preços, e essa foi a razão da previsão específica desse inciso. O fundamento, então, é um fundamento da própria lei 14.133, porque no artigo 23, parágrafo 3 ela estabelece que sistemas referenciais dos outros entes da federação podem ser utilizados quando forem mais adequados à, à realidade daquele ente da federação e aqui no caso específico então de serviços de informática prestados pela Prodesp, a, a secretaria então ela tem essa atribuição de, de fazer essa pesquisa de mercado periódica. É, o inciso subsequente ele tem uma relação com o anterior porque ele também se fundamenta na mesma disposição da Lei 14.133, o ente da federação, no caso da São Paulo, ele pode estabelecer é, ele pode estabelecer um sistema de referência de preços específico que ele considere mais adequado para uma determinada situação. E aqui, então, quando não tiver recursos da União, e aqui é importante dizer que todo esse artigo segundo, ele tá tratando de situações em que não há uma transferência voluntária de recursos da União que tenha que ser executado, porque quando se tratar de uma situação em que nós estamos tratando de recursos federais transferidos voluntariamente, há um outro artigo específico do decreto que trata dessa situação, porque nesse, nessa hipótese não há exceções de legislação estadual. Quando a legislação federal estabelece expressamente um determinado, é, uma determinada regulamentação para que aqueles recursos sejam executados. Então, tratando aqui de uma situação que não há recursos da união de transferência voluntária a serem executados. É, não havendo recursos da União em nenhuma dessas hipóteses que tem legislação federal específica, é possível adotar uma tabela de referência estadual. E aqui, duas tabelas que usualmente são utilizadas no Estado de São Paulo para obras e serviços de engenharia são as da CDHU e da FDE. Então, para esse tipo de situação, havendo uma avaliação de que é importante a adoção desses sistemas referenciais de custos estaduais, também há base normativa aqui para que isso seja adotado, seria outro inciso, então, do artigo 2º, é a utilização de sistemas de custos adotados pelo Estado. O, uma terceira uma terceira exceção que que eu abordo aqui, já já é a sétima do artigo do 2º, artigo é a situação em que há um estudo técnico feito no Estado de São Paulo para serviços terceirizados, que tem a nomenclatura da sigla CADTEC, que é Cadernos de Serviços Terceirizados. Quando houver um estudo específico é, para uma, um, uma das serviços considerados mais relevantes de terceirização no Estado de São Paulo, esse estudo ele tem especificações técnicas próprias e tem também, em geral, preços de referência próprios a partir de pesquisa de mercado específica. Para esse tipo de situação, que é uma situação avaliada, estudada e definida por um órgão interno da Secretaria de Gestão e Governo Digital, é, para esse tipo de situação em que tem esse estudo específico, é, é, prevalecem então as diretrizes estabelecidas no âmbito desse estudo e diretrizes tanto de especificações técnicas quanto de preço de referência. Então é uma outra sessão também em relação à eventual disciplina diversa de ato normativo mencionado no artigo 1º do decreto. E a última, a última ressalva expressa, é, indicada no artigo 2 diz respeito às situações de serviços contínuos em que exista um regime de dedicação exclusiva de mão de obra. O regime de dedicação exclusiva de mão de obra ele é conceituado no ar, no dos primeiros artigos da, da lei 14.133, então é uma definição legal que diz respeito a uma situação de disponibilização de mão de obra é, que fica por um período, por todo o período da jornada do profissional, é, à disposição do, do contratante do poder público. Para esse tipo de situação, a Lei 14.133, ela rolou uma série de, de medidas que podem ser adotadas para o poder público se precaver de que não vai ter um descumprimento de obrigação trabalhista. Para esse tipo de situação, ou existe, existe uma definição na área federal de algumas medidas que para a situação específica dos órgãos federais, seria impositiva da adoção de determinadas medidas. No âmbito do Estado de São Paulo, a avaliação foi no sentido de que cabe à autoridade competente aí para autorizar a contratação, a licitação e definir os parâmetros técnicos que serão adotados, cabe a essa autoridade competente é, avaliar e definir, para o caso concreto, quais das medidas facultadas pela lei 14.133 vão ser adotadas. Então, aqui, a, a referência do, feita no decreto é que poderá ser adotado um ou mais das medidas previstas no artigo que foi mencionado no decreto é, da lei 14.133. Essas medidas aqui, exemplificativamente, como a gente colocou na tabela aqui, elas podem ser garantia de execução contratual, pode ser um condicionamento do pagamento à comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, a apresentação de documentação de que quitou as, os, as obrigações com FGTS, salários, verbas como de adicionais e também outras medidas que são mais comuns na área federal e que aqui foram facultadas, mas não tornadas obrigatórias, seria de estabelecer depósito em conta vinculada ou pagamento direto ao trabalhador em caso de inadimplemento ou pagamento por fato gerador. Então, essas três últimas hipóteses, elas são mais comuns na área federal e aqui no Estado de São Paulo, então, foram estabelecidas como medidas que podem ser avaliadas no caso concreto, mas que não seriam necessariamente obrigatórias para a adoção na modelagem de execução contratual de uma determinada licitação. Em, em breve síntese, então, esses eram os pontos que nós queríamos abordar rapidamente aqui. Então, agradecendo novamente pela oportunidade de, de fazer essa exposição e pela presença de todos, eu, eu devolvo a palavra. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Luciana. Eu estava aqui acompanhando o chat, tá? Eu consegui resolver aí, pelo menos tentar dar uma luz em algumas dúvidas. Importante, né? Eu acho que teve uma explanação bastante é, é, analítica dos colegas da PGE. Importante seguir isso daí. E, de fato, gente, o que acontece? As normas do Estado de São Paulo só, são anteriores, né? Aí, provavelmente, grande parte delas, a, a, a lei de licitações novas. Então, a gente tem que ter um ato posterior à lei, minimamente recepcionando essas normas. Como, e aí me corrijam, esses atos praticamente não, não existiram até agora, o que ocorre, por exemplo, viu, Fabrício, perguntaram sobre um decreto específico sobre pesquisa de preços. O que esse novo decreto aqui está tocando, são algumas né, exceções no que concerne a pesquisa de preços para a informática tá, e alguma coisa do Cadtec. Então, nesse momento, sim, né? a recepção é da IN65, aí federal, para fins de PC de preço. Tudo bem? Vou falar mais sobre isso. Não é uma coisa, ah, tudo bem? Não, não está tudo bem. A gente tem que aqui prover capacitação, tem que prover um monte de coisa. E isso daí está tudo, tudo, tudo né? Não é que sendo desenhado, já foi desenhado para todos. Até o final da explanação de hoje, a gente vai tentar aqui traçar uma linha de segurança para a gente poder chegar do outro lado. Vou tocar adiante aqui, tá? seguindo o restante, vamos dizer assim, né? do, do decreto, o outro ponto que também foi perguntado, se respeito às minutas padrão, porque não adianta, né? Assim, por mais que de repente, ó, recepcionei as normas federais, tudo bacana, se não tiver uma minuta padrão, e aqui tá num aspecto de enforcement, ninguém lhe cita, mesmo se não tivesse, tá? Ninguém vai pegar uma minuta para chamar de sua e, cara, vou fazer a minha. Não, a gente quer ter uma minuta padrão de edital, de TR, de contrato e etc. E aqui tem a novidade né, que a nova lei coloca que as minutas padrão não são de tutela exclusiva da assessoria jurídica, mas você tem um órgão de gestão executiva que vai estar... Tá né, fazendo em conjunto. Mas, no entanto, como a PGE tem essa expertise acumulada, continua fe sendo feita pela PGE, e a Secretaria de Gestão e Governo Digital vai fazer uma revisão, uma chancela, um aspecto dialógico com relação a essas minutas. Ok. Quando? Quando que vai ter? Aqui é uma visão que eu, de certa forma, estou me arriscando. tá? Falo abertamente. Não foi um prazo que eu tive tempo de acordar com os colegas aqui. Tá? Então, estou falando quase como o Renato, pessoa física. Mas o que se prenuncia é que se vai começar a disponibilizar essas minutas a partir do dia 10. A gente tem um trabalho ainda a fazer, temos normativos, e a partir do dia 10, as primeiras minutas vão ser soltadas. Espero que eu não tenha minimamente aqui exposto né, um trabalho nosso cara e agora, mas é isso, né? Afinal, como diz aí o, o poeta um sua pressão vira diamante, né? Então, é isso que a gente vai querer fazer e tentar ofertar as minutas mais seguras aí, mais também um aspecto muito claro de entendimento pelo mercado, tá? Um outro ponto diz respeito a algo que o Fabrício já tocou, que são né, aqueles recursos que vêm para o Estado em sede de convênios, de contratos de repasse. A esses institutos, eles têm que seguir os regramentos federais. Aí você fala, pô, Renato, mas por quê? E etc. E aqui eu falo muito claramente, porque tem algumas pessoas de renome na área de licitações que vêm criticando, não, é um absurdo, cara, isso daí, essa regra está na LDO, tá? Então, não é muito, né, para falar aqui, mas, cara, para quem critica esse tipo de coisa, primeiro tem que mudar a LDO para a gente não observar. Então, aqui, esses recursos que vêm em transferências voluntárias da União, eles já têm e já tinham, e há anos, né esse exceto aqui é reprisado em LDOs, eles já seguem a regulamentação federal. Tá? Vamos lá. Chegando aqui a um aspecto também muito importante de outra dimensão, daquelas cinco tocadas no início do webinar, que são sistemas tá, de, de TIC. Então, primeira coisa, né, nós temos aqui um momento de transição, um momento de fusão, um momento de aproveitar o melhor dos dois sistemas que estão na sua tela. Um é a BEC, assim, que provavelmente todos aqui são usuários, são conhecedores, é um sistema que tem aí 20 anos de, de idade, que foi precursor de muitas das práticas inovadoras no Brasil. E temos o ComprasGov, que é o ComprasNet. O que que ocorre, né? Temos que, e eu vou passar a palavra para a Rita daqui a pouco, né mas vai virar a chave aqui para a semana que vem com o pregão e a dispensa de licitação para bens funcionalmente na BEC. O Compras hoje, isso aí na verdade vai ter um lançamento já no, no começo de semana que vem, provavelmente, ele tem o pregão, tem a concorrência com todos os critérios de, de julgamento, né vai ter melhor técnica, que ninguém faz ninguém faz melhor técnico e preço, concurso, a dispensa de licitação também para bens, serviços e obras, tá? Aliás, a dispensa já está funcional, isso aí já há bastante tempo. E você tem um mandamento na lei, ainda que seja num aspecto preferencial, mas a gente não pode olvidar que essa é a primeira lei que nasce num contexto de governo digital, em que, poxa, fazer uma licitação presencial seria em último caso, em último caso. Então, nesse momento, o que acontece? Olha, vai se passar a ter uma liberdade do órgão e da entidade fazer a opção. Está lá no caput, né? Eles poderão optar. Olha, eu quero fazer pela BEC, eu quero fazer pelo Compras. Ocorre que, já dito, uma coisa já dita no webinar passado, nesse momento ainda não houve a adesão plena do Estado, de todas as entidades, ao compras. Não houve né, a designação de todos os perfis dentro do compras, do ZAR, e não houve a devida capacitação. Essa é uma percepção muito clara. No entanto, já foi mandado um ofício, já foi recepcionado, está em curso né, uma adesão de praticamente todas as unidades de compra servidas pela BEC hoje ao compras. Simplesmente para ter a opção... Tudo bem? É para ter a opção. Rita me corrija depois, tem cerca de 8.000, 7.900 unidades de compra, 5.400 são prefeituras atendidas pela BEC, então está sendo priorizado nesse momento né, a adesão, a integração, vamos dizer assim, a adesão mesmo à compra da, dos órgãos e entidades estaduais para no momento seguinte, isso é coisa de dias, né, poder conseguir ter a adesão das prefeituras atendidas pela BEC. E a partir desse momento, os cadastradores de cada órgão vão ceder os perfis, quem é pregoeiro, quem é agente de contratação, quem faz instrução do processo faz interna e etc. E a gente vislumbra nesse momento que vai ter uma possibilidade estrutural gradual no próximo mês, nos próximos meses, de uso efetivo do Estado pelo COMPAS. No entanto, aqui, o que acontece? Olha, né? cara, até, por exemplo, eu quero fazer uma contratação de obra. Obra não é pregão, tá? E obra não tem, então, a possibilidade de você fazer essa contratação pela BEC. E tampouco, nesse momento, segunda-feira, você já vai ter, cara, o pessoal de São Paulo já integrado ao Compras, já capacitado, já com os perfis, já ambientados. Então, até que se o time as medidas para o que o Estado possa utilizar o compras, tá? bem que, e até foi colocado aqui, talvez, não é só fazer a adesão, é também ter a capacitação, está se admitindo, grife-se, sublime-se, excepcional e transitoriamente a realização de contratações de forma não eletrônica, leia-se, presencial, em relação aos ritos não contemplados pela BEC. Em síntese, vai fazer um pregão pela nova lei, obrigatório eletrônico pela BEC. Vai fazer uma dispensa de licitação para bens, cara, pela nova lei, obrigatório pela BEC. Porque a gente tem que privilegiar o modo eletrônico, tá? a forma eletrônica, desculpa. Agora, cara, não tem na BEC. Excepcionalmente, transitoriamente, eu vou poder fazer da forma presencial. Para eu não me alongar muito, eu queria voltar aqui e passar a palavra para a Rita, tá? Por quê? Para a Rita poder falar um pouquinho sobre a homologação aí do pregão e da dispensa na BEC. Rita, contigo. Bom dia, bom dia a todos. Agradecer novamente a oportunidade né, de um novo webinar, de manter essa comunicação com todos vocês. Então, voltando um pouco à questão de sistemas. O que, que a BEC tem disponível hoje? O que ela manterá? A dispensa de licitação, como o Renato disse, para entrega de bens e medicamentos, que antes os medicamentos eles, a gente fazia via convite. né? Então, temos bens e medicamentos. De que forma? Entrega imediata, como tínhamos no modelo anterior. Então, esse é o rito que será mantido pela BEC para a Lei 14.133, já está homologada. E também o pregão como é de conhecimento e uso de todos. E aí, respondendo algumas perguntas, Renato, se você me permitir, embora o Voni já tenha respondido no chat, mas para deixar claro a todos que não conseguiram acompanhar, o convite está mantido, respeitado aquelas regras que o Renato trouxe a vocês logo no início, e lembrando que o modelo de formalização de demanda, que o Renato também mencionou, está disponível no site da BEC, na opção comunicados, o comunicado 2 da BEC, a gravação desses, desses tutoriais estão todos também na, no comunicado BEC. Então, acessa a página, consulta, não precisa de senha. Legislação, alguém perguntou, não localizei o decreto. O decreto também está na nossa parte de legislação. É a página pública, tá, gente? Acesso inicial, não precisa de senha. Então, se porventura, inclusive, tiver fornecedores querendo buscar esse decreto aí com maior atenção, ele também está disponível. Então, a gente continua mantendo, a lei do, além desse sistema operacional para as negociações, todas as informações de leis e comunicados. Então, os próximos webinars também. Além do canal da escola, o site da BEC também tem essa informação, tem o um link e mantém o um link a todos, para todos vocês acessarem. Então, reforçando, o que a BEC vai ter na 14.133? Dispensa, aquisição de bens, menor valor, entrega única, pagamento único e medicamentos. E o pregão para todos os produtos e serviços como nós já temos. Reforçando também, Renato, a tua fala, a questão das unidades compradoras para a gente fazer adesão ou compras. Então, a gente já está encaminhando para... Para o pessoal, para a equipe do compras, os dados das nossas unidades compradoras, mais de 1.300 nós temos cadastradas, então, automáticas aí via sistema. Essas 5.412 das prefeituras, Renato, que você mencionou, nós tivemos pregão para a Associação de Pais e Mestres aqui do, da Prefeitura de São Paulo. Então, razão pela qual a gente tem esse volume tão grande aí de unidades pertencentes a prefeituras. Mas, como você muito bem disse, nós vamos tratar de administração direta em um primeiro momento, já estamos enviando essas informações para que a gente possa dar continuidade aí oportunamente. Então é isso da parte da BEC, fiquem tranquilos, o sistema está homologado, nós já em breve também divulgaremos o nosso manual, cursos que virão aí pela frente, e novamente agradecer aí a oportunidade e sucesso a todos. Obrigadão, viu, Rita? Tá? Obrigadão. E já aviso, Célia, vai aquecendo aí, que agora daqui a pouquinho é contigo aí, tá? Deixa eu só dar uma, um, uma adiantada aqui, que eu já vou passar a palavra para você. Tá? Bom, vamos lá. Então, eu vou tocar em algumas coisas, perguntas super interessantes que foram colocadas aqui e algumas delas eu vou fazer um arremate ao final da minha exposição. Então, teremos aqui, como já dito, né, o que não está constando da BEC e até que se o time, essa né, adesão ao compras, capacitação e por aí vai, está sendo permitido. Por quê? E, desculpa, então eu vou fazer agora. Teve uma, uma pergunta no chat, se não me engano foi do Fabrício, posso estar equivocado porque agora eu não vejo o chat, que fazem, cara, essa correria para protocolizar processo e começar a instrução até 31 de março, pode ser caracterizada falta de planejamento? Cara, de verdade, assim, com uma visão muito, muito, muito concreta. Estamos aqui numa situação, e está claro, eu tenho já, e a comissão tem, são profissionais de extrema expertise, eu tenho, e passo para vocês, uma grande segurança que nós vamos sair do outro lado ocorre que e está claro o estado está virando aí para a semana que vem talvez né não nas condições ideais da transição mas tudo bem tudo bem vou matar no peito essa e aguarde que a visão de futuro para esse ano ainda é fazer do estado né assim, cada vez mais exemplo em termos de logística pública não vou falar muito mais agora não ponto separa vamos em frente então nesse momento é uma coisa de solução de continuidade, tá? Cara, faça isso daí agora, porque é uma medida de gestão de riscos. Agora, corri, corri, corri. Pô, tô bem. Como foi? Tô bem na nova lei? Já tá tranquilo? Pronto. Faça a opção pro outro lado, tá? Talvez eu apontaria, eu vou dar agora, né? Aí o advogado do diabo. Eu pego um órgão e falo assim, peraí. Foi avisado que podia fazer a opção cara, foi avisado, o órgão não se mexeu, não levantou nada, aí eu poderia apontar que sim, foi uma falta de, é, é, não vou dizer planejamento, tem uma palavra, de sensibilização do órgão né, de fazer esse levantamento. Tudo bem? É isso. E bom que fica gravado, que depois você põem a culpa em mim, tranquilo. Vamos lá, <risos> desculpa. Outra coisa, né? Cara, vamos lá. Pô, eu vou ter que fazer minha, minha concorrência para a obra aí já no, no próxima semana, alguma coisa assim, semana não vai dar, né, mas sim, mais para frente, da maneira presencial, porque não se ultimou tudo do parágrafo segundo. E aí, a nova lei aqui de, de licitações, ela já traz, né, aí um, um, um, um regramento claro, que quando eu fizer uma licitação presencial, eu tenho... Por ser essa uma medida excepcional, eu tenho que registrar a minha sessão pública né, em um arquivo de audiovisual, eu tenho que gravar a minha sessão. Então, obviamente, o que está sendo aí compelido é que os órgãos e as entidades se organizem porque vão ter que ter esse tipo de recurso. E aqui eu estou falando especificamente, ouso dizer, não tenho dúvida, né, 95% do que vocês fazem de licitação são pregão. É pregão. Tá, o convite vai morrer, então é pregão. Agora, cara, tem um pouquinho de obra. Lógico que tem. Então, para essa em especial, vai ter que gravar né, aí a sessão pública num arquivo de áudio e vídeo. E essa gravação vai ter que ser juntada aos autos da licitação depois do seu encerramento. Renato, espera aí. Estou me ambientando. tá? Aguarde daqui a um mês botar tá fluente né, na, em todos os artefatos aí de São Paulo. Mas a equipe aqui me assessora muito bem. Sem papel, não possibilita hoje a anexação de um arquivo em áudio e vídeo. Então a orientação, depois a gente vai dar uma orientação mais clara, é que no final do processo ou né, no, quando pertinente, aí na ata, né, você vai colocar o link para esses aí onde que vai estar tá o repositório local aí de cada entidade, onde que vai estar tá hospedado esse arquivo de áudio e vídeo. Tudo bem? Não é uma coisa para eu entrar profundamente agora, mesmo porque segunda, terça-feira que vem, a gente vai estar tá aí juntos, né? Da mesma forma, o que acontece? Né? É... A nova lei de licitações não abre exceção, e isso já está totalmente pacificado em termos de jurisprudência, ao menos federal, que é a publicação do contrato no PNCP, é condição de eficácia. PNCP, para quem não sabe, é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Disponível na página pncp, é a última coisinha na sua tela aqui, .gov.br. Tem que colocar lá. Só que sendo uma licitação não eletrônica, presencial, obviamente vai ter que estar, tá, e está tendo um esforço adicional da equipe, e ó mérito aí do pessoal todo da Prodesp, de fazer já essa né, integração, seja as estações da BEC ou presenciais, tá? como que a gente vai lançar isso aí no PNCP. Nesse sentido, também não vou entrar muito a fundo, mas eu queria chamar aqui a Célia para falar um pouquinho sobre essas APIs, né, sobre essa integração aí dos nossos sistemas ou das nossas compras ao PNCP. Célia, contigo. Bom dia a todos. Uh, com referência às integra integrações necessárias com o PNCP, eu gostaria que todos ficassem tranquilos. No mesmo formato que hoje tem os dados que são enviados auto automaticamente né, pelo SCT e ao DESP, nós também enviaremos via API todos os dados que estão na BEC para o PNCP. Então, isso será de uma forma transparente para todos os usuários. Quanto ao presencial, aos módulos presenciais, teremos sim uma alteração de processo, porque precisaremos aí de alguns dados que hoje não são informados no Pubnet, né, na plataforma ali, do eNegócios, mas isso vamos tratar com vocês na, na próxima webinar. Né, mostraremos todo esse fluxo para vocês, mas também será, os dados serão enviados ao PNCP tá pelo sistema sem nenhuma integração, sem vocês preci precisarem né, se preocupar com o PNCP. Isso será feito automaticamente via sistema, tanto para o eletrônico quanto para o presencial. Cara, eu fiquei mudo aqui, deixa só responder a, a Mariana aqui no, no chat. Pronto. Fazer o vivo é tenso esse negócio aí. Célia, obrigado, viu? Show de bola. Parabéns aí né? Pela, pela coisa. E uma coisa, primeiro um abraço, né? Eu, eu acabo encontrando aqui pessoas que eu conheço já há um tempo, queria mandar um abraço para o Paulo Ele perguntou, cara, por que a gente está correndo agora, não sei o que, não sei o quê? Eu falei, meu irmão, papo reto também. Agora é olhar o futuro, tá? Olhar o futuro, e vocês vão se surpreender, tá? Ficar, ah, por que não? Vamos perder tempo, não. Vamos olhar o futuro, e é isso que a gente está construindo aqui. Vou pegar aqui, então, não sei se tem mais alguma coisa importante de tocar sobre o, o, o decreto, né? Deixa eu ver aqui. Bom, e aqui tem as posições finais, não tem nada, nada para tocar. Agora, vamos lá, foco, mais uma vez. O inimigo de hoje de vocês é a identificação de processos a serem processados, ai que feio, processos, ritos, né? A serem processados pelo regime jurídico anterior. E agora de novo, né? Uma conversa muito franca com vocês. Segunda-feira que vem, ninguém vai conseguir concluir as suas fases preparatórias em uma licitação pela nova lei. Segunda-feira que vem, ouso dizer que não vai ter modelos ainda, né? Aí de lavra da PGE e da Secretaria e a gente está correndo para que os primeiros regramentos nossos aqui, do Estado, sejam expedidos. Agora, ponto, ponto, segunda-feira que vem, ninguém vai conseguir concluir no Estado, tá? E que seja uma fala nossa da comissão, um processo pela nova lei. Agora, isso daí esperamos, de fato, não esperamos de ter esperança, tá? A gente está agindo concretamente para que esse ato seja do menor tempo possível. Nada obsta, no entanto, que segunda-feira vocês comecem a fazer um estudo técnico preliminar, por exemplo, pela nova lei, tá? Porque no ETP, a priori, não vai ter um modelo, você pode começar a fazer o seu ETP, pode começar a fazer o planejamento, pode começar a fazer o seu PC de preço. Então, entendemos claramente, até pela expertise que você tem aqui, instrução de processos, né? A gente já instrui processos aqui há algum tempo. Cara, você vai ter aí cinco dias que você pode começar, sim, a fazer os seus processos pela nova lei. Ah, Renato, mas eu estou no meio de um processo, não vou conseguir acabar pela nova lei? Não vai. Você vai fazer a opção, até 31 de março, de fazer isso aí pelo regime jurídico anterior. Já na outra semana do dia 10, aí sim, tá? O planejado aqui, ó, ó, tá? vai ser realmente já dar meios claros para que se possa, sim, já ter o um, um regramento do Estado, já conseguir ter uma coisa muito mais clara de como fazer. Bora, últimas coisas, e eu vou tentar ser bastante espartano aqui, também no horário combinado. Primeira coisa, tá o, os ritos da BEC. Os ritos da BEC que estão sendo soltados agora, seja do pregão, seja dispensa de licitação né, para bens, eles seguem aí, né, vamos dizer assim, customizações ou ritos, eu não queria repetir, mas próprios desenhados para o Estado, para a Então, eles carecem, sim, de uma norma subjacente estadual. E aí, eu queria aqui, não estou rasgando seda para ninguém, mas nesse caso eu vou rasgar, cara, tô, assim, a seda, o cetim, tudo, tudão, para a PGE. Porque... Está sendo, assim, graças à PGE que a gente vai conseguir sair do outro lado e a expectativa é que nos próximos dias, começo da próxima semana, tenhamos os primeiros regramentos estaduais para dar base, tá? por exemplo, um pregão, uma dispensa pela BEC. Estamos falando aqui pelo menos de cinco normas. Publicação do no pregão, etc, etc. Tudo bem? Então, esse daí é um primeiro prognóstico para deixar claro. Agora... Cara, e eu posso dizer muito, muito claramente isso aí pela minha vivência. Eu escrevi, né, nos federais, eu acabei sendo aí junto com a equipe da Ségis o tempo todo, né, cara, desenvolvendo compras, tá, para dar base a isso daí. Hoje, hoje, esse meu trabalho aqui, né, cara, é o melhor trabalho da vida, trabalhar aqui com essa equipe mas eu estou fazendo isso aí, né, é, destacado, eu estou trabalhando, eu trabalho no meu órgão aqui na Câmara dos Deputados e eu estou aplicando a lei. Então, eu estou instruindo processos pela nova lei, estou vendo processos e etc. E posso dizer claramente, cara, ninguém está sabendo usar essa lei. Não é mal, não é mal, o Brasil não usou ainda isso daí. Ninguém está sabendo usar. Então, nesse momento, queria fazer um agradecimento especial aqui à EGESP e dizer, Cláudia, eu não tive o seu ok. Ok. Então, eu vou colocar aqui em hold, tá? Mas está sendo desenhado, junto com a IGESP, uma semana aqui aberta de capacitação, não aquela capacitação etérea, né? Olha, governança, o pai de todos. Não, cara, como que eu instruo um processo pela nova lei? Tudo bem? Como que eu faço isso aí? Como que eu pego do ETP e entrego isso aí com o edital? Tudo bem? Com E, e de verdade, assim, aonde o diabo se esconde? Cara, vai acabar um negócio, vai acabar a homologação. É um contrato demo, de, de mão de obra, eu vou pedir garantia. Ah, na nova lei, eu tenho que ter essa garantia prestada antes de assinar o contrato. Caraca, lascou, entendeu? Então, é isso que a gente vai tocar. E a gente está desenhando aqui cinco dias de capacitação aberta no YouTube para a gente poder sair do outro lado. Tá? Esse daí é um ponto essencial mesmo vai estar totalmente, espero, pode noticiar, a gente espera aqui. Cláudia, eu me arrisquei demais falando isso, queria passar para você um pouquinho. Não, não, Renato, está programado, Já vamos, vamos fazer sim a capacitação, a gente ajusta aqui da melhor forma no nosso calendário, e a gente faz aqui pelo YouTube mesmo, acho que é a melhor forma de atingir né, a maioria dos servidores, né, para a gente não ter nenhum pro... nenhuma limitação de vagas, né? vamos fazer dessa forma bem aberta. Ótimo, tá? Peço já que reserve, a gente vai soltar aqui o quanto antes, a gente vai soltar principalmente a reserva de horário. Teve alguém que colocou, achei estranho, tá? Aqui no começo do chat, que tinha 600 pessoas vendo. Falei, cara, quer chegar a mil. Chegou a mil, né? Acho que tá com mil e pouquinho agora. E aí, foi assim, poxa, que tem gente que tá no meio do horário de trabalho e tudo. Falei, cara, pior se fosse um negócio fora do horário de trabalho, né? Pelo Deus é mais. O pessoal vai, tá, né? Ficar com a família, não sei o quê. Vai ser no meio do expediente mesmo. E já vou pedir. Depois soltar, reserve sim, o horário de vocês. De qualquer forma, se alguém quer ver fora do trabalho, né? Tá ficando gravado aqui, vai ficar gravado. Tudo bem? Deixa eu passar aqui, eu vou abrir a palavra a todos, 11 horas de relógio, tá? Aqui, horário de Brasília, em loco, tá? Em Brasília. É, mas eu queria passar a palavra aí para qualquer pessoa da equipe, já agradecendo, primeiramente, a todos que estão aqui, todos, todos, todos. E fazer um agradecimento também especial, é óbvio, né? Cara, ao Sultani e ao Caio, que me deram a oportunidade aqui de estar tá sendo ladeado por essas feras aqui. Então, a todo mundo aqui... Tá? Muito obrigado. E abra a palavra a vocês. Aí, se alguém tiver qualquer coisa, falar. Pode abrir o coração. Tá? Pode abrir. Ninguém. Renato, sempre permite, já que a gente está falando, a gente Finalmente, criou... alguém tem coração, né? Dá para ver tem. vai. É, Lógico é... deles, por favor. <risos> é rapidinho, Renato, para a gente manter aqui o horário britânico. É, nós criamos, então, um e-mail institucional da comissão, e às vezes pode ter passado alguma pergunta, ou ter ficado uma dúvida, e você fez aquele papel que eu acho que foi muito legal, de soltar um vídeo, um vídeo depois da webinar com algumas explicações. Então, eu acho que isso é uma técnica legal. Então, assim, a gente tem um e-mail que é comissão__ nllc.gov.br se alguém quiser primeiro fazer parte do que a gente sempre contém esses webinars a gente está mandando para um grupo já de, de gestores criando quase uma rede com as informações, contém um webinar, saiu decreto essas coisas também, se tiver alguma dúvida passa para lá que a gente tenta organizar se faltou alguma coisa aqui, a gente vai administrando lá também Cara, tem uma pergunta importante, Rita, eu queria passar para você por gentileza tem o pessoal perguntando sobre os convites, tá? Que, cara, eles vão fazer opção agora e tem convite em curso. Esses convites vão estar disponíveis na BEC depois do dia 31, né, que é sexta? Sim, Renato, eles estarão disponíveis. Então, beleza, porque isso aí eu acho que foi a pergunta que apareceu mais de uma vez. Então, notícia muito boa aqui, né, dada pela Rita, vai poder seguir o curso no Amal. Uma última coisa, desculpa se eu me, me estendo aqui, teve uma colocação assim, cara, a grande dúvida que a gente tem aqui, o grande embrólio, na verdade, nem é a lei toda, né? É quem é a autoridade competente para fazer essa opção. Cara, isso ali é, é, é uma puta, chuta que é macumba, é, é complicado, me acompanha o resto da minha vida toda. Quem é a autoridade competente? Cara, isso aí é cada órgão tem que definir. Quando uma regra autoridade competente, dentro de cada órgão, você tem que ver quem que tem a competência para decidir. Então, às vezes pode ser, cara, o cara lá da cúpula, ele pode delegar isso aí para outro. É uma coisa que, infelizmente, cara, é da governança bottom-up. A gente fala de cada órgão, entendeu? Mas tem gente que já me falou assim, Renato, essa autoridade competente parece o Boitatá, o Curupira, parece a entidade de folclore, ninguém acha quem é. Pô, Mas aí tem que fazer esse, esse esforço mesmo. De objetivar a subjetividade. tá? Mais alguém quer falar alguma coisa? Cara, mais uma vez só que então agradecer a todos pedir encarecidamente para divulgar esse vídeo. Tá? Divulgar mesmo. Porque com certeza tem gente que está precisando, cara, ter uma informação de qualidade, alguma informação clara. E, e às vezes não tem, não tem acesso, não tem recurso para capacitação. E o que a gente está fazendo aqui. E o palco é o melhor do mundo. Cláudia, tem 34,5 mil inscritos no canal da Egespe. Pô, vocês estão chutando outras. Olha só. Aqui <risos> é o melhor palco que a gente pode estar. Tá. Então, parabéns, viu, Cláudia? Tá? Todo mundo. Nunca pedi isso na vida. Se inscreve no canal da Egespe também. tá não, acabou, acabou que vai começar marketing. Vamos me expulsar daqui. Então, ó. Beijo a todos. Vamos trabalhar agora, que tem muita coisa para a gente soltar. Coisa boa nos próximos dias. Fiquem com Deus e até a próxima.